Estamos aqui hoje, na verdade, para falar sobre frases que você nunca, ou quase nunca, vai ouvir sair da boca de um homem. Se liga só! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal, e hoje nós temos um convidado, mais do que especial, ele também é conhecido como o macho da relação, mas ele tem um nome. É o Marcos Boaventura. olá gente, tudo bem? Eu sou o Marcos, sou o terapeuta. E no Instagram, como o Jorge comentou, eu sou o macho da relação. No qual eu falo de masculinidade saudável, de expressão do sentimento. E hoje eu fui convidado para falar dessas frases que a gente não ouve da boca dos homens. né E por que a gente não ouve essas frases. Vamos ver quais são elas. Primeira frase. Me desculpe, o erro foi meu. Por que será tão difícil o homem falar essa frase? Então, na construção da nossa masculinidade, a gente não se permite errar. Então, o um homem, ele, muito dificilmente, vai admitir que ele errou. Por isso, você ouvir de um homem, me desculpe, é como se ele tivesse fracassado. Como se ele tivesse fracassado no papel desse ser homem. Por isso que essa frase é uma dificuldade em sair da nossa boca, é um desafio, porque ela seria realmente dizer, olha, eu sou uma pessoa falha, e eu cometo erros. Para a masculinidade tradicional, o homem não comete erros, o homem nunca é falho. Por isso que essa frase, desculpe, ela é tão rara de se ouvir da boca de um homem ainda. A frase número 2 é a seguinte. Por favor, pode continuar, eu não vou te interromper. Ou então, amigo, ela não acabou de falar ainda. Por que, que essa frase é tão difícil de sair da boca de um homem? O homem, por hábito, ele sempre interrompe as mulheres. Principalmente em reuniões, ele sempre quer impor a verdade dele. A gente tem a dificuldade ainda em simplesmente escutar as mulheres falando e acolher isso e esperar o momento correto. Por isso que volta em meia, o homem ele interrompe e você observar isso e atentar outro homem para fazer é um super desafio, querido. Ela não terminou de falar, espere ela terminar de falar para depois a sua vez. Frase número 3, como eu posso te ajudar nesse momento? Então, por que que essa frase é um desafio para os homens? Primeiro, a questão da proatividade. Desde a nossa infância, a gente não é habituado a realizar tarefas, principalmente as tarefas domésticas. Então, dizer essa frase como eu posso te ajudar, ela é complicada, uma vez que a nossa construção da masculinidade não é pautada na empatia. Já existem tarefas na cabeça do homem que são naturalmente femininas, então não vou fazer. E aí, muitas vezes, quando tem essa frase, como eu posso te ajudar, é o cara dizer somente por desencargo de consciência, ele não quer ajudar de verdade. Ele só quer parecer que quer ajudar. Então, essa frase, como eu posso te ajudar, já é inserida num processo de proatividade. Eu já enxergo o que deve ser feito na casa e começo a perguntar, como eu posso ajudar aqui? Eu devo estender a roupa? Eu devo fazer tal coisa? Eu devo fazer tal coisa? Não há intenção de realizar a tarefa. E não somente... Perguntar por perguntar, ou então, como é que eu posso te ajudar? Ah, em nada, né? Então eu vou aqui descansar. Perceberam a diferença? A quarta frase, ela até que é dita. Observe, tudo bem, você está certa. Só que ela é dita no contexto de encerrar a discussão. Por que essa frase não é dita de forma autêntica? O homem ainda tem uma dificuldade imensa em admitir que ele errou, que ele está equivocado. Então ele utiliza sempre essa frase para porque ele não está mais a fim de discutir. Então ele usa para encerrar a discussão. Mas ele nunca usa realmente no ponto de vista de que eu equivoquei, você está certa, né? Me desculpe, me perdoe, eu não vou mais cometer esse erro, eu vou ficar atento para que isso não se repita. Frase número 5. Na verdade, essa frase ela é uma pergunta. Você já viu algum homem chegar para você e falar como você está se sentindo? Por que é tão difícil, tão desafiador o homem fazer essa pergunta? Afora psicólogos e psicanalistas, então, essa frase não é muito comum de sair da boca de homem por uma razão simples. Nós não somos acostumados a expressar o nosso sentimento. Então, se eu não sou acostumado a dizer como eu estou me sentindo, eu também não vou perguntar como a pessoa está se sentindo, eu não vou saber lidar com aquilo. Tanto que se você fizer uma pergunta ao um homem, qualquer momento da vida dele, a resposta sempre vai ser, tudo bem. Tá tudo bem, eu tô bem. O cara pode estar tá morrendo de dor, não, tô bem. Então, essa inabilidade emocional em tratar aquilo que você sente, impede que a gente faça esse tipo de pergunta. Como você está se sentindo hoje? Quais são suas necessidades? O que, é que você quer? E ouvir de uma maneira atenta. Isso realmente ainda é um desafio. A próxima frase é decorrência da anterior, que é Eu quero falar como eu estou me sentindo. Quantos homens você já... Entendeu dizer isso? E você, homem, já disse essa frase? Por quê? Imagine aí o um homem chegar pra você e falar assim Eu quero falar como estou me sentindo Velho, que coisa mais estranha? Eu não tô lembrado quando é que eu, eu ouvi isso alguma vez, né? É muito desafiador O homem, ele não entra em contato com os sentimentos, com as sensações Quanto mais conseguir expressar isso para uma outra pessoa A gente tem a tendência de quando a gente expressa sentimento ou emoção É sempre... A raiva, porque nós fomos ensinados o tempo todo a conter, né? a não expressar, a não chorar, a não falar, a não compartilhar o que é que se passa no nosso mundo interior. Então esse é um desafio para a gente, poder demandar, poder falar para qualquer pessoa que está ao nosso lado, eu quero, eu quero dizer como eu estou me sentindo aqui agora. E a partir disso a gente traz uma outra frase, estou com medo, preciso ser acolhido. Gente, por que é tão desafiador, Marcos? Então, na construção, mais uma vez, na caixa da masculinidade, não é admitido que o homem tenha medo. O homem não é fraco, o homem não é covarde, o homem não é passivo. O homem é determinado, ele é líder, ele é agressivo, ele é pra frente. Então, se um homem diz, eu estou com medo, na cabeça dele e no imaginário social, ele falhou enquanto homem. Por isso, também é uma dificuldade da gente assumir esse sentimento, né? assumir essa emoção, e dizer eu quero ser acolhido é o auge da falha. É tipo assim, você homem não conseguiu suportar a dor? Como assim? Você não é um guerreiro, um gladiador? Então você é menos homem. Essa frase eu estou com medo, quero ser acolhido, Para mim é uma das mais desafiadoras de ouvir. De falar nem tanto, mas de ouvir de uma outra pessoa, sim, e aí de outra pessoa em relação a um homem. Por outro lado, é também desafiador para o um homem dizer eu quero ser acolhido porque ele tem o medo da rejeição, ele tem o medo de não ser entendido e por vezes ele sofre aquela dor sozinho. Ele internaliza que aquilo é um problema dele e que ninguém vai saber como tratar, ninguém vai saber como acolher, ele não põe para fora. Sendo que a gente não precisa passar por processos dolorosos sozinhos. É importante buscar ajuda, principalmente ajuda terapêutica. Olha essa próxima frase como ela é curiosa. Eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda. Quantos homens você já ouviu falar isso? Homem dizer que precisa de ajuda, que não sabe fazer algo, vai chover hoje, com certeza. Gente, que dificuldade, que desafio é para o homem demandar de uma outra pessoa porque ele não sabe fazer algo. Né? Ele prefere ir na internet, se bater, ver o tutorial, mas ele não consegue falar para outra pessoa Preciso de ajuda Precisamos desconstruir isso já, hoje, nesse momento Porque nós não somos detentores do saber Nós não temos necessidade, nós não temos obrigação de saber tudo Então, não tem problema algum pedir ajuda Essa é muito boa Eu tenho certeza que você nunca ouviu Você nunca ouviu nenhum homem dizendo isso Hoje eu vou sair com você, mas eu não quero transar Eu quero... Só conversar. Hélio, eu nunca disse isso. <risos> eu também não. Então... Com... Aliás, me interrompendo, vou me, cometi... <risos> <me explain. risos> eu já disse isso, eu disse isso recentemente. Eu disse isso. Ah, foi? foi? Então, por mais que eu nunca tenha dito essa frase, já ouvi um homem dizer essa frase, e ele era, foi uma, uma posição bem interessante, porque ele é um homem negro, bem, bem alto, então o que a gente espera no um homem negro é que ele seja sempre viril, seja sempre disposto sexualmente, né? Inclusive as próprias mulheres dentro do imaginário social têm essa ideia de que o homem negro está ali sempre disposto sexualmente. E esse cara, ele dizia que ele estava vindo de uma série de brochadas, ele não estava conseguindo ter ereções. Até que num dado momento ele teve a coragem de dizer para uma parceira, disse, olha, eu não quero transar agora, eu quero conversar. E aí ele se sentiu seguro e acolhido naquele momento. A partir da hora que ele começou a falar das emoções, falar de como estava se sentindo, falar da questão profissional, falar de tudo da vida dele, passou essa falta, essa lacuna que tinha dentro dele, e aí o ato sexual pôde continuar se desenrolando. Ele estava com a cabeça mais livre para aquilo. E aí a ideia também de que homem não nega fogo, ou então homem é pau para toda obra, qualquer lugar é lugar, são estereótipos... Que reforçam essa ideia da virilidade masculina, reforçam a ideia que a gente tem que estar pronto para tudo a qualquer momento. Sendo que o homem, como a mulher também, quer segurança, precisa de segurança e é bom ter segurança para qualquer atividade que a gente for fazer. Seja atividade sexual, seja atividade amorosa, seja atividade profissional. É importante que você se sinta seguro e acolhido naquele lugar para que você possa dar o seu melhor. Você não precisa continuar dizendo, ah, porque eu não nego fogo, ah, porque se chegou para mim, eu vou fazer, etc. Não, você pode dizer, não, não estou preparado para isso agora. Olha, eu pensei que a nossa relação pode ser uma relação de amizade. Olha, você pode expressar o que você sente. Beleza. Imagino que tenha outras inúmeras frases que a gente não escuta sair da boca de um homem. Então, você pode deixar aqui no, nos comentários, né? O que, é que a gente não ouve o homem falar? e com certeza isso aqui vai ter... Vídeo número 2, eu tenho certeza absoluta. Aí posso fazer igual aquele, aquela galera do canal, assim. Se esse vídeo, se esse vídeo chegar a mil curtidas, a gente faz o número 2 desse vídeo. <risos> Negão! Eu acho que vai fazer isso. Então, gratidão pela sua presença. Diz aí pra galera do canal, onde é que te encontra? Suas redes então, sociais. Gente, eu tô no Macho da Relação, lá no Instagram. Então, é essa página vem falando de masculinidade, vem sendo um trabalho incrível, lidar com a expressão de sentimento, falar do masculino como algo saudável, como algo em cura e assumindo, né, nossas falhas, assumindo os nossos erros para poder sempre melhorar, a busca é sempre avançar rumo ao desenvolvimento. Então, tá lá no Instagram, o Macho da relação e no Telegram, no Telegram, é verdade, no Telegram, eu tô no tá Telegram bem. também como Macho da relação. Lá no Telegram, um canal mais reservado, mais fechado, mas aberto também. E gratuito. Então lembra, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue o Macho do Relação e compartilha esse vídeo com todos os homens, com todas as mulheres, com todos os seres humanos, porque assim tem que ser. Cara, valeu gratidão. homem. Tamo junto.